A última medida é que vai começar a trancar, tem que passar por cima e tem que passar por baixo. E depois vem aqui. Ou seja, aqui é que começamos a fazer o trabalho da cestaria. Muito interessante e importante.